Personalizado, Vamos lá, vai com a então, Mara, ah, tá hum. sua vó. Uhum. Ele tá, Ele tá bueno. acabando de comer. Você tá molhado? É uh. não, Nicole. Tem que, que tra não, trazer aquela bolsa de, de plano, que tá nem em casa pra levar ela. Assim, é mais arisco que o outro. Pode deixar ela aí. Ela tava tá dormindo comigo com a hoje. Sacola, dormindo Mas ela Significa ter intimidade com você. Não, trazer aquela bolsa. Nossa, vai te falar A cobra quando chega perto não significa que ela tem amizade. Ué, já desistiu de levar? Não, ela vai, mas na bolsa. Nossa, eu não posso postar uma coisa dessa. Vai levar o gato na bolsa. Ué, <risos> bolsa de gato, Fernando. E quem tem bolsa de gato aqui? A avó. Eu tenho aquela que tá lá em casa. Não ela vai daqui uns. Nossa, não ela vai nem embora. vai embora ainda. Ela vai embora sábado. Sábado não, domingo. Sábado a gente Chegou. vem, no domingo ela vai. Nossa. Mais uma semana pra você desmamar, viu moça? Não, não, tá, tipo, espera, espera, espera a mãe, espera a é mãe. Um bocado, vem aqui, vem nesse. Espera a mãe. Ah, falta uma estrela nesse achei um. Aqui. Aqui. Espera a mãe pra você e abrir. Tá fazendo, duas. Eu tô, eu tô... Três, quatro. Ah, você 4, vai 3. apertar 4. aí? Qual que Calma! O relógio é. vai ficar aqui? Ui, o relógio, gente, não copa na bolsa. Põe aqui, tá lá na Tudo culpa do Fernando. O chinelo quebrou, comprei ontem. O de dedo tá aqui. O... Tá quebrado, aquele lá eu não vou querer mais nem. Deixa eu colocar um parafuso. Esse daqui a sua tá mais é o... Que a minha. o, o Nike Rider. Neném, de... o chinelo do pai, é bonito? de maquiagem. Aqui. É bonito? Sinal é do pai? É esse. E o seu também. Ai. Aqui. Hum. Meu ex abriu é o postão. Meu ex abriu o postão. Não, eu tô, tô querendo fazer um crescer uma árvore. Hum. É aí. A que questão de deixar o mato lá fica assim, ó. Eu quero deixar daquele tamanho ali, da bananeira. Lá no fundo. Não foi ok, nada. Oi família. Fala loucos. Aí você ah, não vai nem pra ver, né? Quem? Eu. Mãe, mãe, mãe. Não. Nossa. Não. O é. quê? E vai com a luz assim acesa? É meu. O que, que tem? Não tem problema. Pode levar isso aqui dentro. Ninguém tá você. vendo. Quem? que? Ninguém tá vendo? Ninguém tá vendo. Professor. Ninguém Ninguém tá vendo o quê? Mãe, não mãe, vai. mãe. Tá assim. Quem Posso tá levar embora, Fernando? Porque tá fora? Não dá pra ver. O vídeo é escuro. Ah, tá ah, bom. Ah, oh, oh, oh. E você vai com a luz acesa? Ah. É porque eu gosto de gastar energia. Ah, sim. A é bateria, ah. né, Fernando? Ah, achei Vocês estão é dificultando o meu trabalho. Depois <risos> então, tem que ficar cortando isso daí. Quer pegar, não? É Aí a câmera dança. Oi, atenção, boa noite, pessoal, tudo bem? Tá tô, falando. Atenção. então Oi. Oi, mãe, tudo bem? Eu não eu tô fazendo a presença. Ah, Olha, mãe. Corta barato. Pô, se parece uma de lanterna, oh, eu, tá olhando. Olhando. Uh, eu nem apareci. Eita! Neném! Tá nervoso. Vamos cantar. Vamos cantar, neném. Ai, Jesus. Não quer direito. pegar, ó. Tira da TV. Fernando, cadê a música? Mas não tá desconectando. Não, não posso pôr música, que senão... Ah, tá. Já viu, né? Você pessoa falou que não pode música. Não vai é música aí, ó. Olha lá. Isso aí. Não é, é, é, do é. Do não ouvir, é mais né, música? Dificulta no trabalho. Deixa o meu filho ser feliz. Palavra de hoje. Palavra-chave do Fernando. Todo mundo dificulta o trabalho. o trabalho de hoje. Onde você foi trabalhar? Não, não fui. Mas... Você tá dando zero <risos> pra pra agora. <risos> zero pra ela. É que dormiu o dia inteiro, né? Sabia o que aconteceu no dia Sim. de hoje. Nossa, vi... você acordou agora. Ela acordou né? agora. Eu ouvi tá a Amanda lindo. falando que ela vai pintar e falando que eu ainda tava dormindo. Ah, ouvi. não quer dizer aí que você... Aí me se... meteu o biruto e não levantou, né? Olha... Não, acordou. ela tava dormindo mais Não! Nossa, ai. tá toda picada de <risos> pulga. Não que ouvir. Para, mãe. Dá agonia, ficar ouvindo isso. Oxi. Olha! tem o Matheus ah, de bom, ó você aqui também, as oh, bichas chupar, tem tem umas marquinhas aqui, ah, Tomara é que o pessoal mede. da escola da Nicole e aí. meu amigo gato, ah, não ele estava no carrinho, Rima sei lá o quê, é Rima que o ar. justo, nem, <risos> é Rima seronte, vem bem, quer prestar atenção aqui no bagulho, gente, ah, ai, você, tem, ai, você quer prestar atenção ai, no tronco, cai é, do buraco dele é gritando, é meu filho filme. Nossa, tá pegando a cara da Nicole. Olha aquilo ali. Tá vendo aquele quadradinho ali, pequenininho? O meu, que tá aqui na lata, não pega. Olha dela lá, ó. Deve ser, as... Deve ser porque tem um monte de pulga grudada. Né? Depois dessa, acho que vou até desligar a câmera. Olha o rio hoje encheu, Enzo. Encheu, chegou muito forte aqui. É mais um pouco essa madrugada forte desse jeito, amanhã tô tudo achando isso. que a cara do carro vermelho vai querer entrar aqui, ó. Mas, ó, ó. ó. É um fura da pô. Ele queria isso. entrar aqui. É. onde aonde você vai? Não, não, não. Levar... Não, não, não. Você vai levar a avó pra casa dela, né? Então, nós estamos indo levar a minha avó. E amanhã nós fazeremos Ela uma avô. coisa na escola. Corta a puguinha. <risos> Foca na Puguinho. Bernardo, né? o que, é que nós vamos fazeremos amanhã? Empurrar <risos> o carro dos churros. <risos> vamos que levar louco. um churro de graça. Gente, eu fiz uma boa ação. Meio copinho de doce de leite. Foi uma boa ação. Né? Boa ação, nada. Oxe. Que... Aquele cara já me deu churros com cobertura de ah! sal. Que Quem mandou errado? você abrir? É. Não pode. Aí ele falou: se eu botar a cobertura sal nesse. Uma cobertura de, de leite nesse churro você leva? Aí hum. eu vou levar levo. Dois reais. E eu levei. Nossa, Nossa dois reais. Não foi de graça, Não. foi dois real. É. é, quem fala errado ainda, né? Deixa eu botar a cobertura extra, né? Com certeza ele falou assim, ganhei mais um. <risos> dois do real tio. Tomara que o cara real? do Churros veja do esse vídeo. Do video. real tio. Tomara que ele veja esse vídeo. Total Churros, do, do real tio. <risos> <do real, too. risos> Ainda fala que eu mato português. Diz que passou a sétima série. Eu, lembro, sabe, eu tô no sétimo ano. Ficou mesmo? Ficou errado? Perdão, o pessoal da escola da Nicole assiste. Tem medo que é que... da mãe, Fernando. Acabou. Ah, é? É. igual o professor de história falou que é você der uma real. torta de banana para ele tá tudo certo Hã? torta Foi. de banana Tô pra cá comida. <risos> só para mandar uma pesquisa uma avaliação A música que você gosta uh, Lindo Vou uma bolsa de escola nessa bagunça Achei nem foi difícil que foi agora? Nossa, olha aqui, velho Olha aqui, velho É muito o que você gosta não quer o quê? O que que você não quer? Hum? O que você não quer? Fala. Nossa, pai. Nossa, meu. O que foi? Não Bora aí. escola. Nossa, filho. Nossa. Hum, que cair. A escolinha nova do Enzo aí, ó. Vocês não lembram, no vídeo mais passado, eu acho que talvez alguns de vocês não, não acompanhavam ainda, mas depois eu deixo um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem. Agora a escola é bem grande, mano. É uma creche zona nervosa. Olha, está aí preparando a loja pra abrir, né, meu irmão Fazendo os reparos aqui dentro. Tá uma bagunça. Você que não conhece aqui, essa é a nossa fonte de renda do canal e é o seguinte família, ontem foi domingo, hoje é segunda, não deu pra gravar ontem, porque ontem tava um tempo muito ruim, tava chuva e sol, chuva e sol então a gente não tinha muito o que fazer, e acabamos que finalizamos o dia como? dormindo, na verdade levando a minha mãe e tal, etc, onde, como você viu cara, foi meio complicado, porque a gente levou minha mãe chegamos em casa, o meu, meu controle do alarme tá, do portão, tava acionando o alarme da casa, e eu não sei o porquê e o portão não queria abrir, cara eu tava justamente ontem eu deixei sem chave, eu saí sem chave e a gente tava, tinha pedido uma pizza para o cara entregar na minha casa e a gente tava aguardando ele chegar. Ou seja, a gente saiu, levou minha mãe, saiu, chegou em casa, o portão não abria. O alarme da casa ficava disparando. Mano, foi tipo um bagulho meio louco, porque eu falei assim, ah, meu Deus, você não, mano, não é possível, você vai deixar isso acontecer comigo. Cara, quando eu falei isso, eu cliquei no botão do, do portão, o portão abriu, velho. Você não tem ideia. Na hora que o portão abriu, eu falei, mano, que isso, foi sinistro, velho, foi sinistro mesmo. Aí a gente levou o anjo pra escola hoje pela manhã, chegamos um pouco mais cedo, a Amanda tá dando uma geral aqui na loja, porque a gente vai dar uma reformada aqui vai pintar lá fora Se você quiser ver, comenta aí que eu vou, vou começar é, A trazer essa reforma aí pra vocês verem Também conhecer um pouco melhor os caras que trabalham Comigo, sei lá, você que decide, mano Tamo junto, mas ainda não vai, então é o seguinte Eu não vou finalizar ainda o vídeo agora é, Dá uma conferida aí no que chegou novo pro canal Que eu vou instalar no meu computador E daqui a pouco a gente volta E finaliza essa conversa, beleza? Então, aguarda um pouquinho aí Bom, meus brothers, então como eu estava falando pra vocês, essa é a nossa nova placa Que vai substituir a minha 1050 Ela foi feita uma troca, tá? eu troquei minha 1050 Que ela tá aqui dentro da máquina, não sei se vocês vão conseguir ver, ela tá bem aqui Eu vou tirar ela e vou colocar a nossa nova 1060 Ela é uma placa de 6GB, mano, tá ligado? Ela é uma placa de 6GB eu ouvi falar muito bem dela. Eu ainda não fiz o teste, não sei especificar direito. Mas para o que eu vou usar, já é estouro. Eu vou usar essa placa aqui, mano, pra fazer edição de vídeo, tá ligado? Por que edição de vídeo? Ela é uma das placas que eu vi, que um amigo meu tem Que foi exatamente com ele que eu troquei Ele tem uma e o Adobe reconheceu A Mi50, infelizmente, a minha Galaxy, ela não reconheceu Eu tentei de algumas formas, não deu certo Então vamos lá, mano, eu vou abrir ela aqui com vocês sem enrolação E vamos ver o que, que vem dentro da caixa Dentro de uma caixa tem outra caixa de papelão também A diferença é que ela tá escrito Zotac vamos abrir e yeah. tá aqui nossas Zotac mano manual de instruções manual de especificações eu acho é especificações placa de vídeo está aqui na nossa mão nossa plaquinha de vídeo nossa zotac bonitinha Novinha Cheiro de cafofo, fofo Ela tem dois coolers Mano, pelo que eu notei Ela vem um cabo de energia Isso significa que ela é uma placa energizada É... A 1050 Ela já não é dessa forma Ela não usa energia Ela só usa o próprio Componente da placa Então... Eu não sei né mano, se é uma vantagem ou desvantagem Bom família, eu sofri um pouco pra colocar ela Tô em cima da mesa, lá lado do monitor, tá uma bagunça aqui só Já tá funcionando O cooler rodando bonitinho Funcionando Cara, por que que eu sofri? O meu gabinete Ele é preso na parede, cara Ou seja Eu tive que soltar um parafuso ali Rebolar aqui por cima Pra tentar Achar dois cabos Pra não tirar o parafuso que fica atrás da placa mãe Cara o trabalho, mas ela tá aí outra coisa que eu queria lembrar mano é que atrás dela ela tem várias entradas tá ligado, não é só uma ou duas, acho que ela tem umas seis entradas, isso é show de bola então eu vou fechar a CPU vou entrar lá instalar o driver e é só alegria mano, então é isso, você acabou de ver ela chegou, ela tá instalada, ela tá bonitinha e eu vou começar a usar o programa que eu tanto queria utilizar, o Adobe mano, nossa Cara, na moral, quando eu usei o Adobe, eu usava o Sony Vegas e quando eu comecei a usar o Adobe, é, lógico eu sou iniciante ainda, mas eu achei muito mais fácil, tá ligado? É a mesma coisa de você pegar o Instagram, colocar um filtro e mandar aquela foto ou aquele vídeo com aquele filtro, então aquilo tipo, é muito mais fácil de utilizar. Então mano, agora sim eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. É, se você gostou, não esquece, já deixa esse like aí Então, mano, é isso aí Fica aí com o final do vídeo Valeu, falou e fui!